Para mostrar meu Centro de Vila Nível 11 para vocês. Galera, vocês sabem, eu tô retomando aí a série iniciando no Clash. E eu tô ali mostrando meu Centro de Vila Nível 7. Se você aí é Centro de Vila Nível baixo, você precisa de alguma ajuda, com certeza dá uma passada nessa série. Vai te ajudar pra caramba. Tô passando algumas dicas lá para vocês e mostrando a minha progressão. Mas o que muita gente não sabe, na verdade, a grande maioria sabe. Alguns de vocês podem não saber, eu tenho um Centro de Vila Nível 11. Muito forte, né? Eu acho, né? Particularmente. Mas que eu não estou conseguindo farmar tudo, porque agora tem atualização e tem muita coisa nova. Mas então eu quero trazer pra vocês o meu centro de nível 11. Vocês já estão vendo aí, na verdade, né? Então eu quero mostrar aqui como é que tá ele atualmente. Vocês sabem, é... eu, antigamente eu gemava tudo, absolutamente tudo. Mas hoje em dia eu tento farmar mais, né? Então eu tô. Bem, bem atrasado em comparação ao centro de vila nível 11 full, por exemplo. Olha só, eu ainda tenho aqueles muros novos, aqueles 25 muros novos que foram adicionados na última atualização. Os meus ainda estão no nível 6. Mas por que isso? Bom, porque basicamente eu estou atualizando as minhas coisas. E eu quero mostrar em relação à última atualização, olha só. Eu estou atualizando aqui as minhas duas últimas Teslas. O restante, deixa eu só reposicionar tudo aqui. ó E olha só. Falei, olha só, 14 vezes, mas enfim, olha... Parei. As minhas Teslas já estão no nível 9, acabei de colocar todas para o nível máximo. Finalmente, as próximas construções que eu tenho para fazer, galera, são 9 milhões de custos. São os morteiros, e eu tenho aqui 4 morteiros para atualizar. Depois dos morteiros, eu ainda tenho as X-Bessas para atualizar. Para depois eu talvez me preocupar com os meus muros. Porque basicamente eu não estou mudando o meu layout até então. Inclusive, se você é um centro de vila nível 11 e tem um layout top, por favor, me passa, porque eu preciso de algum layout para depois dessa atualização eu não consigo montar um layout legal, pelo menos para conservar aqui os meus recursos. Como vocês estão vendo aqui, eu tô com bastante recurso, até bastante Elixir, porque é, Elixir tá sobrando basicamente. Olha só de novo, falei. Enfim... Tem aqui, quase tudo no nível máximo no meu laboratório Elixir pra mim de fato tá bem, bem, bem tranquilo de conseguir Tô colocando meu Bebê Dragão pro nível máximo Falta ainda aqui colocar meu Feitiço de Esqueleto Só que é com Elixir Negro E falta pra, ainda com Elixir, falta o Feitiço de Clone Mas eu já tenho até o Elixir suficiente para atualizar ele Só tô esperando meu Bebê Dragão ficar pronto O restante eu já tenho no nível máximo Então basicamente tá sobrando Elixir pra mim E é o que que eu tô fazendo aqui basicamente eu tô fazendo dois tipos de estratégias principais, assim, para farmar. Todas elas estão incluindo aqui os quatro feitiços de terremoto. Porque eu nem sempre peço tropas no castelo do clã. Então eu já garanto os meus quatro feitiços de terremoto. Eu poderia fazer três e pedir um. E aí eu teria, por exemplo, mais um feitiço de fúria ou um feitiço de cura. Ou um de, enfim, qualquer um outro que eu pudesse utilizar. Seria mais interessante em qualquer uma dessas duas estratégias que eu tô usando. Mas, quando eu tô com o Elixir Negro sobrando, eu faço a estratégia das 28... Valkyrias e é simplesmente arrasador. Funciona para qualquer centro de vila que tenha Valkyrias disponível. E como eu não preciso tanto de Elixir Negro, eu acabo usando as Valkyrias quase sempre para poder farmar o meu ouro. Não é o melhor tipo de farm, eu sei, obviamente, mas eu não uso mais meu Elixir Negro. A única coisa que eu tenho para atualizar com Elixir Negro é o meu feitiço de esqueleto, que também é um feitiço que eu não utilizo. Então eu com certeza vou gastar meu Elixir Negro. Quando eu estou sem Elixir Negro, porque normalmente esses ataques que custam aqui 6.100 de Elixir Negro, eles não são sustentáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo roubar 6.100 todo o ataque que eu faço de Elixir Negro, né? Então eu acabo esgotando o meu Elixir Negro em um determinado momento. E quando isso acontece, eu passo para essa outra estratégia, que é Gigantes Magos Quebra-Muros, Bárbaro e arqueiro. Funciona bem, não é o melhor... Mas funciona bem, então é isso que é importante pra mim eu vou mostrar alguns farms aqui pra vocês Como vocês podem ver, mesmo com a estratégia utilizando gigantes Eu consigo encarar qualquer centro de vila nível 11 Obviamente eu não vou conseguir dar um PT nesse centro de vila A não ser que ele seja um centro de vila nível 10 Ou um centro de vila nível 11 com defesas muito fracas Mas normalmente eu consigo aí bons resultados Utilizando apenas essa estratégia que com os gigantes Eu gasto muito elixir, mas eu consigo elixir, é, elixir negro de volta para poder utilizar as Valkyrias. Por que que eu tô meio que cagando aí pro meu elixir, tanto o elixir negro quanto o elixir, porque tá sobrando, eu preciso mesmo é de ouro, ouro tá escasso, ouro eu preciso pra caramba, e então eu faço essas estratégias focando literalmente no ataque, pode notar que nas minhas estratégias eu não, eu não uso feitiços de cura, por exemplo, porque eu quero simplesmente roubar tudo que eu puder em menor quantidade de tempo possível, então eu gasto tudo, faço um ataque fulminante, consigo ali roubar uma determinada quantidade de elixir de ouro e para mim tá bom para por ali. Faço normalmente uns 5, 6 ataques por dia, o que tá me resultando num farm legal. Tô até conseguindo juntar recursos, mas não tô conseguindo juntar o suficiente, por exemplo, para colocar ali todos os meus construtores a trabalhar. Eu não tô conseguindo, também não tô acelerando quartéis normalmente, raramente eu consigo fazer isso, mas... Como vocês podem ver, com uma estratégia bem básica, eu consigo um bom recurso aqui na Liga Campeão, tá? Eu tô farmando aqui na Liga Campeão 3, os meus troféus sobem sem eu querer, basicamente. Eu recebo ataques que realmente são arrasadores, digamos assim. Deixa eu ver se eu ainda tenho replay de Valkyrie aqui, ó. Meu último ataque com Valkyrie foi esse. Vocês podem ver aí no meu histórico que a minha média de ataques é entre 200 e 300 mil de ouro de Elixir. Então é uma, uma, uma média até muito boa. Olha só, o meu ataque com Valkyries é basicamente esse, ele tem um prejuízo porque eu não tenho nada para iniciar o um ataque, eu não posso iniciar o meu ataque jogando todas as Valkyrias, porque senão elas vão se espalhar ou dar a volta na vila, então não é uma estratégia legal, eu também não posso utilizar é, focar o meu ataque ali, jogando os meus heróis, porque senão eu vou desperdiçar a vida deles então eu coloco algumas Valkyrias separadas, depois coloco os meus heróis, depois jogo o restante, jogo os quebra-muros, abro espaço quebro os muros principais com os meus feitiços de terremoto o que dá muita liberdade para as valquírias e essa é uma estratégia que funciona muito bem os terremotos com as Valkyrias é uma estratégia excelente note aí, que eu quando as valquírias dão a volta na vila, pra mim na verdade é um, um lucro, porque normalmente as vilas, os layouts estão protegendo o centro de vila e não estão ligando ali para os recursos que estão ao redor, então quando elas dão a volta pra mim que tô farmando é lucro, porque aí eu vou roubar tudo, não importa se eu vou ou não conseguir a estrela do centro de vila, porque eu consequentemente com um ataque como esse, muito difícil eu não conseguir pelo menos a estrela de porcentagem, né então eu não tenho muito problema com isso. Mesmo assim, ainda é muito recurso que fica guardado ali no centro de vila, olha só, só porque não destruiu o centro de vila, ainda ficou para serem roubados ali quase 200 mil de ouro e 150 mil de Vichir. Então, mesmo eu conseguindo destruir todos os armazéns, eu não consegui roubar tudo que tinha disponível nesse ataque aqui. Mas vocês podem ver que realmente o ataque com Valkyria é excepcional. Então se você tá num patamar aí de jogo como o meu, com certeza você pode utilizar essa, essa estratégia que você não vai se arrepender. Lógico, tem outras estratégias, eu tô meio des, é, desinformado tenho que confessar pra vocês, por isso mesmo peço pra vocês deixarem dicas de layout, deixarem é, dicas de ataque aqui nos comentários, para eu saber como me é, resituar, né, me reposicionar dentro do, do, do meta do Clash of Clans porque eu fiquei praticamente dois meses sem jogar aqui, jogava muito pouco agora que eu comecei a voltar agora que eu comecei a colocar meus coletores para trabalhar novamente, eles ficaram em férias, mas eles voltaram, e pra complementar olha só, eu já tô aqui com uma, duas 3, 4, só pra falar mesmo, 5 abóboras sinistras do Halloween. Só que as minhas abóboras sinistras estavam todas nascendo em locais inadequados, como vocês podem notar. O que, que eu fiz? Eu coloquei esse layout troll aqui, ó. Que eu já falei em vídeos anos atrás, na verdade, em um Natal de, sei lá, 2013, eu falei que se você faz um layout como esse, deixa todos os espaços ocupados aqui, ó, principalmente, não todos, mas a maioria deles ocupados, tá vendo, ó? sem possibilidade do seu oponente colocar alguma tropa lógico ele vai poder colocar tropas aqui nessa parte de fora mas se você não puder colocar nenhuma tropa aqui na parte de dentro e você ocupar todo esse espaço com algumas construções a tendência do jogo não é uma regra né a tendência do jogo é fazer exatamente isso daqui ó colocar os obstáculos nas bordas que estão liberadas é uma estratégia para você que quer colocar é ter, ter aqui ó os obstáculos colecionáveis na sua vila, eu tenho as árvores de natal, na verdade eu tinha até a primeira árvore de natal, mas eu acabei removendo, tinha a segunda também, tem esse daqui que se não me engano é do primeiro Halloween que nós tivemos esse aqui é do Natal passado, esse aqui é do Halloween passado. Eu tenho, na verdade, nas minhas outras vidas, eu tenho quase todos os obstáculos. Falta pra mim só a árvore do primeiro Natal. Eu nunca vou conseguir, na verdade, né? Enfim, eu, eu, eu jogo desde o primeiro Natal que tem no Clash of Clans, mas eu, eu removi minha árvore, porque na época eu era um doente mental, basicamente. Porque, cara, é raríssimo. Se eu tivesse, eu ia ficar muito feliz de poder mostrar pra vocês, mas eu não tenho. Enfim, uma estratégia pra vocês que querem ter aí. Eu acho que ainda tá nascendo as abóboras sinistras. Então uma estratégia pra você que quer ter as abóboras sinistras no cantinho Pra você nunca ter que removê-las Essas aqui com certeza eu posso remover Mas eu tô deixando aqui como decoração Afinal de contas eu não tô nem montando nenhum layout Por enquanto Mas com as dicas que vocês me mandarem Deixa eu só colher tudo isso daqui, Com as dicas que vocês me mandarem Eu posso construir um layout que vocês sugerirem Tá? Então deixa eu só gastar um pouquinho de gema que eu tenho aqui ainda Vamos lá Pra fazer um ataque com vocês Dessa vez utilizando... A estratégia de gigantes, né? Porque agora eu tô meio que um farm, entre aspas, de Elixir Negro. Olha só, o cara tem 500 mil de ouro para ser roubado aqui. Mas eu tenho que também entender que a minha estratégia de gigantes não é o suficiente para poder atacar um layout como esse, que é um centro de vila 11 full praticamente. Então eu não posso me arriscar tanto assim. Esse aqui, no entanto, é uma alternativa mais interessante. Apesar dele não ter nada atualizando, na verdade é só uma torre da arqueira ali, ó. Eu acho que eu posso, com esse cara, pelo menos roubar uma é um pouco do que ele tem aqui disponível. Então deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui, ó, os meus terremotos aqui. Lembrando que eu tô usando para quebrar os muros e também dar um certo dano aqui nessas estruturas. E agora eu vou entrar pela parte de baixo. Então como eu tenho os gigantes, eu posso simplesmente colocar alguns aqui, ver se eu tenho algumas armadilhas, beleza, já des des des desativei algumas das armadilhas. Quebro aqui essa fileira de muro, ok. Então agora eu posso soltar os meus gigantes, eu solto todos juntos mesmo, tá? Já que eu sei que não tem nenhuma armadilha de mola ali, então eu posso ficar mais à vontade. Coloco aqui os meus heróis. O mais rápido possível eu tenho que colocar. É. O mais rápido possível eu tenho que colocar o meu grande protetor para ele aumentar a vida dos. Caramba, velho. Só que eu tô falando, eu tô fazendo umas merdas aqui. Opa, tem. Nossa, os meus gigantes estão quase mortos, velho. Os meus gigantes estão praticamente deads. Ai, velho do céu. Coloquei ali um vetiço de fúria. Deixa eu levar essa galera que tá aqui do outro lado. Vamos lá. Nossa, mano. Se eu conseguisse, pelo menos, dar uma estrela de dano aqui. Nossa, fui fazer um ataque legal. Fiz um ataque bem bosta, né? mas eu queria, pelo menos, conseguir uma estrela. Vamos, rainha. Salva meu gameplay. Salva meu gameplay. Salva meu gameplay. Vai. Boa. Beleza. Conseguimos, pelo menos, o bônus de ataque. Conseguimos, pelo menos, o bônus de ataque. Ó, é, roubamos 150 mil de ouro. Tá valendo. Pra quem tá farmando aí, não é nada legal. Gastei uma pancada de elixir. Não consegui recuperar meu elixir, mas... Também não fiz feio com o ok. O que eu tô fazendo aqui? Eu con constantemente tô fazendo o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês, meus registros de ataque, consequentemente eu tô fazendo isso daqui, ó, fico colocando os meus heróis para perder troféu e me manter na Liga ou na Campeão ou na Master, né, na Liga Mestre. Eu me mantenho sempre ou na Mestre 1, Campeão 3, Campeão 2 e vou meio que variando entre essas ligas, porque para mim que sou um centro de vila nível 11, eu preciso de outros centros de vila nível 11 e que tenham recursos disponíveis, e normalmente essa galera que tá nessas ligas consegue, então se você é um centro de vila nível 11, recomendo você ficar mais ou menos nesse patamar, que você sempre vai encontrar recursos legais, vocês viram aqui ó eu passei por uma vila de 500 mil de ouro depois passei pela vila que eu ataquei que tinha, acho que se não me engano, 300 mil de ouro então é um recurso razoável não é um recurso ruim, não é o melhor do mundo, obviamente eu gostaria de atacar por um milhão mas pra isso eu teria que estar no patamar muito alto de troféus, eu não tenho tempo para isso, e até chegar lá eu ia ter que gastar muito recurso, coisa que eu não tenho, além de tempo, né? Obviamente. Então é isso, eu acho que espero que eu tenha enterado vocês de como está meu gameplay hoje de centro de Vila Nível 11, voltando com mais fluxo de vídeos agora. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, quer mais vídeos de centro de Vila Nível 11, quer dar sugestões aqui para complementar o conteúdo do canal, deixe aqui nos comentários. Falou um grande abraço do gordinho, galera. Antes de sair, se inscreve no canal e clica no sininho porque o YouTube tá me trolando e não tá mandando os vídeos pra galera. Falou um grande abraço do gordinho, um beijo do gordo e até a próxima!